Singing in the rain. Just singing in the rain. Eu quero muito construir o Steel mas eu não sou arquiteto, sou <risos> e eu não sou engenheiro. Eu posso construir? Eu posso projetar? O que, que eu posso fazer no mercado Steel Frank? Eu quero trabalhar com Boa, e uma vá notícia pra você. Você pode sim trabalhar com steel frame, mesmo não sendo arquiteto engenheiro. Projetar? Não. Projetar é um pouco mais difícil, gente. Tá? É um pouco mais complexo. Agora, se você quiser trabalhar, se você quiser investir, se você quiser montar, você pode. Steel frame é uma estrutura muito simples de ser montada. Ela é um sistema muito, muito, muito intuitivo. Você precisa ter algumas noções básicas, você precisa ter alguns truques que você precisa saber para conseguir trabalhar com eficiência. O que eu vou te dizer? Muitas vezes você consegue. Vai sair muita besteira igual eu vejo muita besteira no mercado? Porque tem gente só porque é simples acha que pode fazer de qualquer jeito. Tem, tem muita gente. Mas se você tá aqui comigo, eu sei que você não é uma dessas pessoas que vai sair fazendo a Deus dará e depois que dá merda, mete pé. Tô confiando em você. O que acontece? O steel frame, principalmente quando a gente trabalha com ele um engenheirado, né? Que é o caso que eu tenho aqui atrás de mim. As peças elas já vêm todas cortadas, elas já vêm todas marcadas, elas já vêm todas pré-furadas. No fundo. Assim, como se fosse um quebra-cabeça, um lego em que eu vejo aquela peça no desenho, eu vejo ela na vida real e eu consigo com facilidade saber como é que eu vou encaixar ela. É muito simples. Por isso que eu falo até, né? Eu brinco: mercado construção civil é uma mãe, abraça todo mundo. Agora o steel frame, então, cara, batata, é pior que mãe, é aquela avó que mima todo mundo, né? Steel frame é tipo ó, aquela avó que mima. Sim. Mas você tem que ter ciência. Por quê? Se você não se capacita, se você não estuda, se você não aprende, você vai montar muitas vezes errado. Você vai contratar errado. Você vai fazer a composição do sistema errada. E é aí que eu vejo muitos, e muitos problemas. Conta pra mim: você quer ser aquele profissional que faz tudo errado? Ou você quer aquele profissional que faz certo, que faz com certeza? Você tem certeza das coisas quando você faz? Esse que eu quero. pessoas fazem. Agora, muitas pessoas fazem com excelência, com garantia, com velocidade? Não. São então, cada vez menos e menos pessoas que fazem com agilidade, com velocidade, do, da maneira que o sistema deve ser feito. E é por isso, né, que quando as pessoas falam pra mim, ah, Helena, eu não preciso curso de steel frame. Cara, quando eu falo isso, né, e eu já escutei muitas vezes, eu não preciso disso, eu tenho dom. Eu tenho dom para construir. Tudo que eu pego para construir, eu construo. Mesmo, e eu já escutei isso de verdade. Mas você constrói como? Ah, eu sei como é que as coisas têm que ser feitas. você constrói da maneira mais rápida possível? Você já constrói com a, menos, a menor quantidade de pessoas possível, trabalhando a otimização da mão de obra? Você trabalha com precisão? A sobra fica alinhada, aprumada, esquadrejada perfeitamente? Você trabalha na sua eficiência máxima? Você não trabalha na sua eficiência máxima se você pensou duas vezes nesse momento agora, eu indico fortemente que você comece a assistir todos os meus vídeos, que é aqui no canal do, do YouTube, cara, são mais de 300 vídeos que eu tenho pra você assistir gratuitos. E se você ficou mais curioso, se você ficou mais inseguro, eu recomendo mais fortemente ainda, você entre no link aqui embaixo de WhatsApp, que do meu vídeo, e mande pra mim, assim, o seguinte, Helena, eu quero saber mais sobre os seus cursos. Eu tenho cursos online em que pessoas do Brasil inteiro conseguem fazer, inclusive eu tenho pessoas de longe que já fizeram só com curso online conseguiram construir Como é que são os meus serviços presenciais Não é sempre que eu tenho turma, não é sempre que eu tenho vaga Eu quero que você entenda, eu tenho limitações Mas o meu objetivo é cada vez mais Ensinar pessoas a construírem de maneira Correta, com Máxima eficiência Máxima velocidade, máxima qualidade Máxima precisão Esse é o meu objetivo principal Então, ficou com aquela pulga atrás da orelha Tá pensando assim, cara, será que eu faço uma obra boa Assim, ou não faço Se você ficou com essa pulga, me manda aquela mensagem, fechou? Se você curtiu pra caralho, bota aquele olho pra cima. Se você curtiu mais ainda, deixa um comentário pra mim falando: Caraca, Helena, fiquei com a pulga atrás de orelha, é isso aí. Mas eu quero que cada vez mais profissionais tenham ciência de que eles podem melhorar sim todo dia e que ninguém sabe tudo. Todo mundo tem em constante evolução, crescendo e aprendendo 100% do tempo. Fechou? Just singing, singing in the rain.